Você nota o seu queixo bem para frente? O seu lábio superior encontra-se para trás em relação ao lábio inferior? Será que tem como corrigir? Bem, eu estou falando de uma desarmonia de crescimento entre os ossos maxilares, que é chamada de mal-oclusão de classe 3. É caracterizada por um crescimento excessivo da mandíbula, que é a parte de baixo, ou a falta de crescimento da maxila, a parte de cima. O tratamento precoce pode ser decisivo neste caso, será estimulado o crescimento da maxila ou então retardar o crescimento da mandíbula. Em casos com pequena discrepância dentária, que não afeta a estética facial, o tratamento com o uso de aparelhos ortodônticos é bem indicado. Porém, em casos com grandes discrepâncias e deformidades estéticas, o tratamento ortodôntico associado à cirurgia ortognática se faz necessário. Você sofre com esses sintomas? Eu posso te ajudar. Agende a sua consulta.